Olá, tudo bem? Meu nome é Fernanda e hoje quero compartilhar com você, três dicas de como vender mais com o YouTube. Acompanha comigo. Bom você já deve ter percebido que gravo muitos vídeos, pois é além de gosto bastante deste canal, acho que funciona muito melhor usar o YouTube pois posso passar conteúdo relevante para minha audiência e ainda mostro às pessoas ideias e conceitos de como trabalhar com a internet por exemplo e ganhar dinheiro vendendo produtos ou serviços através deste canal. Vou passar agora três dicas muito importantes para você que gosta do YouTube e gosta de gravar vídeos. Vamos lá então. Dica 1. Ensine. Compartilhe seu conhecimento por meio de tutoriais. Tutoriais fazem muito sucesso no YouTube. Se você sabe fazer alguma coisa, pode ensinar os outros e ganhar dinheiro com isso. Vídeos de moda e beleza são muito populares. Além disso você pode fazer pesquisas e ver os assuntos do momento e gravar vídeos sobre como fazer alguma coisa interessante, as pessoas gostam disso e levanta muito a audiência do canal. Dica 2, monetize seus vídeos com o YouTube. Depois de ter criado vários vídeos, é hora de fazer parte do YouTube AdSense. Tudo o que você precisa é permitir que o seu canal seja monetizado, e você receberá sua cota de receitas de publicidade no YouTube. É bastante interessante este processo de monetização, agora você tem que ficar atento às diretrizes do YouTube e perceber que precisa ficar sempre colocando vídeo novo no canal para que o YouTube veja que você é um parceiro ativo, e deve ficar atento para a quantidade de visualizações, pois este programa só é interessante se você tiver muita visita aos seus vídeos, mas a receita é boa, pois paga em dólar então vale a pena. Dica 3 – Venda produtos como um afiliado. Marketing de afiliados significa vender produtos em troca de comissão. Centenas de milhares de empresas oferecem negócios atrativos para chamar a atenção de marqueteiros digitais, ou parceiros afiliados em potencial para promover seus produtos. Além disso, há várias plataformas afiliadas das quais você pode participar, como Clickbank, Commission Junction e Charizale.com. Para citar as nacionais, temos a Ultimaredus e a Monetize que pagam comissões em diversos produtos de vários nichos diferentes. Para ganhar dinheiro no YouTube como um parceiro afiliado, revise seus produtos afiliados em vídeo ou crie tutoriais de como usar esse produto. Não se esqueça de colocar link para os seus produtos na descrição do seu vídeo no YouTube, nem de usar seu link afiliado, caso contrário, você pode não ganhar os créditos pelas vendas. Dica bônus, seja criativo, crie séries de web TV, você ama contar histórias? Então pode criar seus próprios TV shows para a web. Sua única limitação é a sua imaginação e o seu orçamento. Você pode criar uma série cômica ou dramática, ou ainda produzir seu próprio talk show. Esteja ciente de que o YouTube limita a duração do seu programa. Até você se tornar um parceiro, poderá produzir conteúdo com até 15 minutos de duração. Se você é um produtor de vídeo, produtor de TV ou roteirista frustrado, reúna alguns amigos e grave seu próprio programa. Nunca se sabe.